Ребята, всем огромный привет! Сегодня я пригласил к себе очаровательную бразильянку И сегодня она будет пробовать русские продукты Ну и русскую еду, которую я вчера делал Это Джессика Джессика Балаба Ой, пара, привет. Привет. Она уже знает несколько слов и с первого чего мы начнем, это борщ. Я уже объяснил, что это такое, потому что мы только что снимали и я забыл нажать на кнопочку play. Это особо эмуитер фамозу на гусе, масс это сопода Украины на гордадже, масса на гусе. Pessoas pessoas gostam muito, acho que esse é o comum com sopa na Rússia. Esse é esse a smetana, esse é, parece leite, eu acho que você sabe, nata. nata. Nata. sim. E primeiro você pode pegar um pouco para provar, amolear. Ah. se você gosta, a então você pode mix, misturar todas. Hum. A sopa é então, sempre maravilhosa. Não creio porque aqui no Brasil a gente, nós não costumamos usar beterraba uh -huh. como ingrediente para a sopa. Muito bom! Uma ótima combinação. Crudo. <risos> e E esta Então agora, este nesse. Sim. Esse nesse. Pode misturar juntos. Tá. Um pouquinho então, né? Sim. Muito, um pouco, bom. Um, um pouco mais. Menos, um pouco menos, menos. Menos, sim. Aqui, aqui bom, sim. Bom? Sim. Vem você? Quem manda? Maravilhoso. Gostou, hein é? син, а толей, muito bom. Кстати, насчет сметанки. Сметану здесь вообще не найти в Бразилии, потому что, ну, ее можно найти, но она стоит, во-первых, дорого, и по вкусу она немножко отличается. Поэтому я вчера сделал сам эту сметану. Я его пигара от Прадо, э, не сер, pode comer a Provença. Obrigada. Obrigada. E aí, esse é salado muito comum на Русия também, mas o nome é, oh, essa salada não é na verdade, esse francês, Olivier. Esse nome, é Olivier. Olivier? Olivier, sim. Olivia. Na verdade, aqui no Brasil tem mesmo salada, quase, mas. É, um pouco, um pouco maionese, né? Sim, mas um pouco diferente. Legal. É o okay, que? Você pode provar. Olivier. Vamos lá! Esse me disse que tem nessa salada. A senhora, senhora. senhora, batata, Ovo. carnichons, bobina um em conservo e calvaça, calvaça, como chama Carne carne, carne batida, tá. sim. Hum, maravilhoso. Ah, como muito chama bom. essa? E Nossa, é mais? Tem mais. Hum, maravilhoso. Sim, quando você come esse prato na Rússia, esse significa Happy New Year hum, mesmo, Muito bom! Nossa, tá maravilhoso! Ok, é pra hum. vender. Vou pegar a outra. Você então. sabe hum. como que se chama esse prato? O Olívia. olívia. E o outro da sopa era? Borscht. Borscht, tá. Borscht e é Olivia. Borscht e Fala mesmo, você gostou da smetana ou um pouco estranha? Não, eu gostei. Gostei. Maravilhoso. Porque, olha, esse é... É muito bom. Esse é prato é... Golubzi. Golubtsi? Golubtsi, Golubetsi. Esse é repolho uhum. e dentro tem ah. carne moída, senhora e arroz. Sim. Sim. Pode Passou ser a espertos. outros reais. Se você quer, eu vou pedir para você esmitar agora. Pode ser, pode ser, quero sim. Vamos experimentar do jeito que eles sim, comem. Sim. <risos> Потому что вы знаете, то что И у нас все едят борщ у нас со сметаной, голубцы со сметаной, варенье со сметаной, поэтому пусть она попробует тоже. Я думаю, все со сметаной. Третье, все хорошо получается. Este agora, né? Uh -huh. Um pouquinho aqui. Sim, sim. eu Você põe ali, Pandora? Um pouquinho. Agora... esse é o Kampot. Kampot com Pote Pote Compote Compote Compote okay. Esse bebido é muito comum na Rússia Nossa, tá muito bonito hum. <risos> <coughs> Bom Bom também Muito delicioso Мне нравится все, здесь яблоки и виноград Это мустошень, очень вкусно, я люблю О, мой бог, что это? Окей Это мустошень? Это мустошень, да Окей, я уже знаю мустошень Я очень люблю подобных видеороликов, где кому-то дают покушать русскую еду И знаю точно, то что холодец практически никто не делал. Но вот я решил все таки его сделать. И я проб... давал уже пробовать бразильцам холодец, но это для них очень странно кажется. <laughs> Vamos lá Assim, né? Você tem que me explicar Tá certo? Uhum. E um pouco de gelatina Assim, mas o gosto não deixa a desejar. Um gosto bom, mas eu confesso que eu preferia os pratos anteriores. <risos> mas, assim, sabe por quê? Pra mim, não é estranho. Uhum. Quando eu era pequena. A minha avó fazia muita, muito, assim, muito pé de galinha. Pessoas do interior que fazem pé de galinha, e a pé de galinha sem gelatina, uhum. ela já toma essa consistência aqui. Por conta do colágeno que vem no pé de galinha. Uhum. Então pra mim, é como se fosse um pé de galinha, mas assim. Não, tá bom, tá bom, tá ótimo. Vou até experimentar um pouquinho com mostarda. Familiar, sí? mm -hmm. sí. говорит то, что с горчичкой лучше. Ну, конечно. По-другому вообще никак. Русская такая тропа, как правильно есть. Ну, а бо. о'кей. Я на verdade todas as pratos você pode comer com сметаной, но все, mas гусаз с сметаной. Я кинул те isso, às vezes. Eu imagino. <risos> Nossa, que lindo! Gente, olha esse prato, que lindo! Óbvio, Esse é pimental, esse... com certeza. É dentro carne moída. Tá. E... Esse é cereal, esse, eu acho que você não sabe. Esse é grechka. Гречка. Тяжело очень было найти гречку, потому что она вообще здесь не продается Я поехал специализированный магазин, чтобы купить гречку Я даже не знаю, как объяснить Короче, это гречка. Эс э гречка. Эс гречка. <Okay>. Nossa, mas é tão bonito. Vai dar uma... <risos> ah, na verdade não experimentei. Eu acho que... Quero, quero provar. Tá muito bom. É um prato. A gente tá com um gostinho assim, um pouco comentado, não é? Sim. Spice. Spice? Muito, muito bom. Muito spice? Não. Ну, Реально очень хорошо получилось. <ф> <officersicar> Я даже сам удивлен, Это Оля. Если гречка. Вот так вот не падает. Мне прям самому очень сильно понравилось. Прям реально получилось, знаете, так вот с перчиночкой еще небольшой. Прям чувствуется очень хорошо болгарский перец. Afeganistão, eu acho muito bom Muito bom Nossa, acho que isso foi o melhor Tem é alguma coisa que isso aqui no Brasil que você acha? O primeiro então, tom assim não Não? Não, Não me lembrou nada assim no Brasil muito gostoso mesmo. Obrigado, se Você gostou. Amei. Maravilhoso. O que você acha sobre borsh Lembra o que borx é? Sim. A sopa sim. com beterraba. Sim. Eu gostei muito. Achei, assim, muito inusitado. Porque aqui no Brasil nós não utilizamos a beterraba na sopa. Combinou muito. Uhum. Adorei. Achei muito gostosa, super leve. Recomendo muito. Ainda mais nesse tempinho de São Paulo, de garoa. <risos> okay. Muito bom. Então... Что вы скажете про холодец? Удачи в начинке Холодец Давай ХОЛОДИС ХОЛОДЕЦ ХОЛОДЕЦ ХОЛОДЕЦ Ну давай <laughs> это практически так ХОЛОДЕЦ ХОЛОДЕЦ ХОЛОДЕЦ ХОЛОДЕЦ ХОЛОДЕЦ ХОЛОДЕЦ Dex <risos> um, é, O que você gostou mais? O melhor para você? Olha, o melhor prato para mim foi sem dúvidas com pimentão Eu amei hum. Tanto o trigo, quanto a carne com pimentão assim, O meu gosto, né? O meu hum. gosto foi o pimentão Muito gostoso, né? vale muito a pena Eu fiz isso! E eu Яблочным пирогом. Я посчитал нужным угостить ее яблочным пирогом, потому что я помню, что всегда мы готовили яблочный пирог. И добавлю, конечно же, еще мороженое туда. Я знаю, что бразильцы очень сильно любят мороженое, поэтому будет круто. Eu mesmo gosto de chá, mesmo gosto de chá. O chá é a melhor bebida para mim mesmo. Eu também gosto. Ok. Então, essa é uma torta. E uma torta com sorvete. Com sorvete, que delícia! todos é a sua primeira <risos> <somebody's. laughs> Muito bom. Nossa, tá maravilhosa essa torta. Para eu ver se ficou assim, ficou assim, é mesmo a mesma de Charlotte, se pode falar Charlotte. Charlotte, tá? Charlotte. Charlotte. Sim. I just wanna say that people really love this and people really like this. não tem all não ah. <laughs> é Maravilhoso. Eles gostam de tomar tudo com chá Quer dizer, de comer tudo com chá Sim, acho que eu, eu posso comer pizza com chá Sério? Sim, às com... vezes sim Gente, essa torta aqui é maravilhosa Ela é uma torta com maçã Uma suavidade Assim, doce na medida Muito bom, muito bom mesmo Parabéns Obrigado <risos> Agora, uma Brasileira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 meu nome é Jéssica Larissa. Uhum. E muitos se cham de Larissa, muito de Jéssica. Eu prefiro Jéssica. Jéssica? É, como minha família me chama, uhum. eu sou muito mais acostumada. Podpice Vai-se. Vai sean. Sim. Podpice Vai-sean. Podpice Vacia. Na. Na <risos> Leuxin. Leuxin. Canal. Canal. Подписывайся на <risos> <no Leuxin>. canal Канал. <risos> <risos> E você? Um beijo. Um beijo no Ok. fazer um vídeo. E vou fazer um vídeo.